Aqui do Troféu Maria Lenk 2016 e hoje na companhia do Patrick Winkler, nosso companheiro de Swing channel, E tivemos apenas um índice nessa manhã. Foi a Etienne Medeiros e é com ela que a gente começa falando, Patrick. Olha, embora a torcida não seja muito grande aqui no Parque Aquático, todo mundo comemorou bastante a prova da Etienne Medeiros. Ela passou um pouquinho mais fraco que o geralmente dela, nadou para 29.1, mas teve uma volta fantástica. Era o um momento que ela podia arriscar uma eliminatória... De, de seletiva para os Jogos Olímpicos, fez 1-0-0-0-0. Doeu um pouquinho no fazer isso. O tempo tanto. horroroso, o tempo hum. horroroso, muito feio. E acabou nadando a 25 centésimos abaixo do índice, né? Todo mundo já esperava o índice da Etienne Medeiros, não é surpresa para ninguém. E a divisão de prova foi o ponto forte, ponto forte da Etienne Medeiros. Agora, essa, a Etienne Medeiros, ela vai em busca com um 59 está aliviada, alcança o quarto índice. Acho que a cabeça é o outro agora. Aquele sem borboleta só foi para servir para isso mesmo. Há é uma grande expectativa nas provas de grau, mas você acredita numa baixada na final? Eu acredito que ela deva nadar, arriscar um pouquinho mais a passagem, voltar a, a passar para 28 bem alto e manter a volta. Aí já é o tempo esperado, 59. A partir de agora é sempre nadar para 59. Nós não tivemos índices alcançados, nós tivemos baixada de tempo. Nos três nadadores que já tinham índice, né? Analise, dos três não, dos dois, porque foram os 200 metros do estado livre, o Guido nadou um centésimo acima do recorde sul-americano. Mas o 200 metros do estado livre é uma prova que chama bastante atenção. Olha, ela teve altos e baixos. O Nicolas Oliveira fez uma prova fantástica, ele foi com tudo, deu tudo que tinha. Você vê que os últimos 10 metros do Nicolas, ele patinou, patinou muito, acabou a energia, fez 1,46,97, o melhor tempo da vida dele sem trajes, uma prova fantástica. Não, um centésimo. Um centésimo é, melhor. Tem, é, um centésimo melhor do que do Ele tem um 46,90, não é isso? Ele tem um 46,90 contrajes. Ah, e o 46,97 baixou um centésimo do seu melhor do Pão Pacífico, isso mesmo. Ele vai então, é... um 48 no Pão Pacífico, 98, um 46, e um 46,99 no Mundial de Barcelona. Então ele é fantástico, a, a continuidade do Nicolas Oliveira deu tudo. Quando, foi o melhor, na minha opinião, o melhor nadador dessa manhã, porque ele. A, Largou tudo que tinha. E, e o João de Luca, um 47,77, sólido, tinha feito um 47,81 no Open, dá uma baixada, né? Os dois realmente são os nossos representantes, talvez ainda esperando um pouco melhor, porque o João tem melhor que isso. O João, a expectativa em cima do João é muito melhor que um 47 mas está dentro o, o, o índice para os Jogos Olímpicos, são os dois nadadores do Brasil, é difícil mudar esse cenário. O que vai mudar o cenário é o 4x200. É, esse 4x200 eu acho que chama um pouco a atenção, a gente até esperava que o Thiago fosse tentar, o Thiago não tentou a vaga, o Thiago nem forçou. Tiago nos revelou até, falou para nós, para o pessoal da, da BSU, confessou, disse não, não, 200, que viram apenas para entrar na competição. Tiago, não tem interesse na dar essa prova do 4 x Infelizmente, o Tiago Pereira agora, realmente, como o coach falou, não, não faz parte do cardápio de prova deles, infelizmente, tanto para o atleta quanto para o Brasil. De qualquer maneira, é, os candidatos mais fortes para a terceira e quarta colocação é o Léo de Deus e o Luiz Altamir, que vem fazendo uma competição um pouco é, abaixo de quem é fã dele, de quem... Eu já entro numa outra linha, eu já acho que é preocupante. Ele já não entra na segunda final, hoje ele entrou com o décimo tempo, vai nadar na segunda final, já passa a ser um pouco preocupante. Ainda bem que ele tem o um índice garantido dos 400 metros de do livre, agora passa a ser, e, a gente não sabe se é psicológico ou se é físico, mas é o segundo dia que o Altamiro não nada bem. Todo mundo comenta do sul-americano, do alto-amírio. nadou 200, 400, 600 boletos, final, o tempo todo bem na água. E isso pode ter cansado um pouco ele para o objetivo principal que era a seletiva olímpica. É, mas, mas isso, é, isso é de relativo, sabe por quê? Porque o Guido foi, fez um belo sul-americano na eliminatória final dos 100 costas. e olha aí, belos tempos de lá, e aí meteu 53, 10, isso é muito relativo, culpar uma coisa ou não? Eu até acho o seguinte, acho que o Altamir inclusive, fez um belo campeonato sul-americano, eu acho que ontem foi um erro ele ter nadado a final dos 400, já que ele não estava na série principal, já que ele já tinha o um índice, eu acho que ele deveria ter saído da prova, para ter nadado melhor hoje. Infelizmente, nadou, não se sentiu bem ontem, não se sentiu bem hoje. Inclusive, mudou um pouco a linha do revezamento. Nós temos hoje, acho que garantidos mesmo, nós temos só o João de Luca e o Nicolas Oliveira. O resto está na briga. Essa é uma dança das cadeiras. Como você falou, o Luiz também já está na, na, na seleção por causa do 400 livre, o Léo de Deus já está na seleção por causa do 300 borboleta, o Thiago Pereira já está na seleção por causa do 300 medre, entre aspas. Então, realmente, é uma dança das cadeiras, mesmo que termine o terceiro e quarto com outros nomes, é possível que tenha muita alternância até o dia dos Jogos Olímpicos mesmo. É, e houveram provas que talvez os resultados não foram muito específicos, foram os 400 livres feminino, 100 metros de estado, peito feminino, mas nós tivemos um bom resultado no 100 metros de estado, costas, o Guido a um centésimo do recorde sul-americano, e muita gente na casa dos 54 brigando por esse índice. Primeiramente, parabéns para o Guido, né? Ele realmente é candidato a ser finalista olímpico com um sobrando. Ele é o quinto do mundo hoje, né? você esse é, tempo que, é, que ele fez. Um estilo incrível, divisão de prova incrível, chegada. Ao... Ele passa para a melhor fase da, da carreira do, do Guilherme Guido. E aí, na briga pela segunda posição, infelizmente, tivemos é, um baixíssimo rendimento do Daniel C. Não e... nadou bem. Caiu, caiu para final bem, inclusive. E agora a gente vê uma dança de três atletas na Casa 54. O Henrique Rodrigues, Quatro. que está numa fase excelente. O Leonardo Guedes, que retomou a natação faz pouco tempo. Fábio Sante, que, é, que ele é um dos favoritos para a classificação nos 200 costas. Estou esquecendo mais alguém? Vitor Guaraldo. Vitor Guaraldo. É. Infelizmente, o Daniel acabou indo para a final B. É. O, da o, Daniel, o Daniel já achou até a gente esperava mais. Ele passou a treinar com o Betinho a partir desse ano. Era talvez tentando se recuperar, mas não foi bem. Já no parcel, eu já achei ele muito lento. Ele que é um nadador muito veloz, nos 50 costas. Já não foi bem nos primeiros 50 metros. E acabar na final B, eu acho que aí... Ficou bastante difícil para ele. Eu acredito o seguinte, eu acredito em um 52 para o Guido e eu acho que ele que sai o um segundo nadador desse sem costas para a final. Eu gostei muito da prova do Henrique Rodrigues, né? Foi muito constante, ele passa por uma excelente fase, o objetivo dele é o 10-meter, mas andou muito bem sem costas. Que bom! Irmão, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos assistir os 100 metros da do Costas, da Etienne Medeiros. O índice esse tempo horroroso, que um 0000 é, é feio. Mas 59,99 seria a coisa mais linda do mundo. Mas ela está na Olimpíada, é o quarto índice, a nossa melhor nadadora rumo ao Rio 2016. A Best Streaming, a Best Camp, a gente volta hoje à noite depois das finais. Até lá. Vinte e cinco, o de São Paulo, Brasil, de é. vazamento o país, a primeira da